pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este macacão aqui, nem tenho o que falar né, olha que graça que ficou, ele tem esse recorte aqui na frente transpassado, eu vou virar para vocês verem as costas. ele é muito simples de fazer não precisa de nenhum tipo de abotoamento a gente usou este tecido maravilhoso é um ponto Roma que eu recebi lá do saia de saia tem outras cores eu vou deixar o link se você quiser adquirir aqui embaixo no box de informação é muito simples de fazer com este tecido por ele esticar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 Eu vou colocando aqui o molde no meu tecido e vou cortando, no molde tá sempre explicando quantas vezes você corta de cada parte, mas você vai cortar duas vezes as costas, duas vezes a frente, duas vezes o fundo do bolso e duas vezes a parte de cima do bolso. E aí, as partes do macacão de cima, eu vou falando conforme eu vou cortando aqui pra vocês, mas a parte das costas é duas vezes na dobra do tecido e a parte da frente são quatro vezes porque não é na dobra do tecido, Vou Pra quem não tem prática, pega o gigiofaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta, e aí você pode cortar. Se você já tem prática, já pode cortar direto aí, deixando a margem de costura a olho mesmo, ok? Vou cortar tudo, vou passar carbono em tudo, e aí eu volto pra gente começar a montar aqui o nosso macacão. Bom, pessoal, então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar o nosso macacão. Eu vou montar um lado da perna só aqui, porque o outro lado é igual. Então, vocês repetem aí, tá? Bom, a gente vai pegar, vai pegar aqui a parte da frente da calça e vai pegar aqui as partes do bolso. Nós temos duas partes. Você vai pegar... A parte chanfrada do seu bolso e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, ó. E vai passar uma costura aqui, unindo essa parte chanfrada. Essa parte chanfrada é a parte que vai aqui por baixo. Aí, você vai pegar essa outra parte aqui do seu bolso, tá? E vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai fechar o seu bolso. Passando uma costura pela lateral e por essa parte aqui embaixo, Aí, ele vai ficar montadinho, olha, desta forma, tá? Aí, você vai vir com a sua parte das costas da calça e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar aqui uma costura pelas laterais e pela entreperna aqui, deixando aberto só essa parte do cavalo. Vai fazer isso com as duas partes das pernas. A parte de cima do macacão, nós cortamos a parte das costas, tá? Então, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, olha, pela parte superior, tá? Aí, você vai deixar as laterais abertas por enquanto, pode deixar. Vai ficar dessa forma, tá? Por quê? Porque a gente tá cortando tudo embutidinho pra ficar bem bonitinho o acabamento, tá certo? Então, a gente cortou a parte das costas duplo... Olha como tá pegando pelo dos meus gatos. A parte da frente, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos vir aqui, olha, cortamos quatro, quatro partes, tá vendo? Então, você vai pegar e vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai passar uma costura somente por esta parte aqui, deixando esta parte de baixo e a parte da lateral aberta. Vai fazer isso com as duas partes aqui da sua frente, tá? Tá? E depois, a gente já vai vir aqui pra embutir na parte das costas aqui, pra ficar bem bonitinho, tá certo? Então, a gente vai fazer todos esses passos que eu acabei de falar pra vocês. Vocês têm duas opções. Ou fazer na máquina reta, com o ponto zigue-zague, com aquela agulha de cabeça dourada, que é específica pra tecidos com elastano, com elastano. Ou, pra quem tiver overlock, pode passar tudo na overlock. Pra quem tem overlock... Pra quem tem overlock... Lógico que é mais prático passar tudo na overlock, mas se você não tem, é só você passar na máquina doméstica, tá bom? Com o um ponto zigue-zague, porque o ponto zigue-zague, ele é flexível, então, aguenta. E se você usar essa agulha que eu tô falando, não vai ter problema, porque ela não, não, a outra agulha, ela embola a linha. Essa agulha que é específica para tecidos com elastano, ela não vai embolar a linha, então, você vai costurar normal, como se você estivesse costurando um tecido plano. Então, agora, a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? Bom, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu uni, tá vendo aqui a parte da frente, a parte das costas, né, como vocês viram. Nós vamos pegar aqui e já vamos embutir. Olha, eu já fiz aqui na, de um lado, vou fazer o outro lado aqui com vocês. Ó, a minha parte das costas, nossa, não tá mostrando nada, deixa eu abaixar, peraí. Aí. A minha parte das costas está aqui, eu uni pela parte de cima, tá vendo? Eu deixei aberta aqui a lateral. E a minha parte da frente também. Então, o que que nós vamos fazer? A parte da frente, olha, ela vai ficar desta forma, certo? Então, ela vai ter que encaixar aqui. Então, a gente vai embutir a lateral. Então, você vai pegar, vai fazer isso daqui, ó. Posiciona certinho do jeito que tem que ficar, aí você vai fazer isso, olha... Vai pegar, vai colocar aqui, olha, certinho, costura com costura. Alfineta aqui essa costura com costura, só pra ficar bem certinho. Aí, você vai dobrar, olha, vai ficar quatro partes. Ó, e aí, é só passar uma costura reta aqui, unindo essas quatro partes, que já vai ficar tudo embutido. Vai fazer isso dos dois lados. Do outro lado, tá enrolado assim, porque eu já fiz. Então, você vai repetir esse processo aqui dos dois lados, tá? Tá? Vamos pegar aqui a parte da calça. Nós já montamos as duas pernas, né? Então, nós vamos unir agora pelo cavalo. Bom, então, vamos pra calça. Você vai deixar uma perna do lado do direito e a outra perna do lado do avesso. Vai introduzir a perna que está do lado do direito, dentro da que está do avesso, pra gente fechar o cavalo dela. Aí, você vai colocar aqui, ó, costura com costura... E vai passar uma costura também, olha, fechando o cavalo total aqui da calça, tá? Então, agora a gente vai pra máquina novamente fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora, a gente já vai unir a parte da calça na parte de cima do macacão, tá? Lembrando que esse macacão não é pra usar do jeito que tá aqui, viu, pessoal? A gente vai usar ele com uma blusinha. Bom, vamos pegar aqui, olha, ó como que ele fica, todo embutido dos dois lados, tá vendo? A parte da, de dentro, de, a parte de cima. Bom, então, nós vamos pegar aqui e nós vamos fazer o seguinte... Tá vendo aqui que tem o meio das costas? Você vai achar aqui o meio das costas da parte de cima. Eu até já coloquei um alfinete. E vai posicionar aqui, olha. É só isso. Gente, é muito simples essa parte. Ó. Ixi, peraí que eu A dismar... Pessoa aqui... Falaram que ó. Você coloca costura com costura pra achar o meio. E acha o meio. Aí você vem aqui, posiciona, porque ele tá aberto a parte da frente, né? E é alfineta aqui que a gente vai costurar isso daqui, tá? Então posiciona aqui. Aí essa costura aqui do da, do lado você coloca aqui na sua costura lateral da calça. A outra você vai fazer a mesma coisa. Então, vai bater certinho essa parte, tá vendo? Porque a gente fez já com a cintura da calça. Aqui tá com esses alfinetes pra segurar o bolso, tá? Então, eu vou vir aqui agora com a parte da frente, porque essa parte da frente, ela tem esse transpasse, ó. Então, você vai posicionar aqui, ó, e alfineta. É só você colocar certinho que vai dar certinho, vai ficar bonitinho a parte do transpasse, Ó. E aí você vai fechar isso daqui, né? Você vai segurar aqui. Ó, certo? Agora eu vou vir com a outra parte, vou passar aqui por cima. E também, olha, alfineta bonitinho. Que dá super certo. Vocês vão falar, nossa, Jô, você esqueceu a tira. Não, gente, eu não esqueci a tira. Essa tira, a gente vai colocar ela com botões de pressão, porque a gente tá fazendo uma proposta bem diferente. Então, a gente vai usar os botões de pressão. Falando nas tiras, você já vai medir aí, me você, a altura que você vai precisar de duas tiras, tá? No meu caso, deixa eu ver aqui quanto que deu essas tiras aqui, que eu sei que vocês vão perguntar, né? Mas isso depende muito da altura de cada uma, onde você vai querer a tira. Eu cortei duas tiras de 70 centímetros. Aí eu deixei uma aqui sem virar pra vocês verem. Cortei na largura que você preferir. Eu cortei ela um pouco mais fina, tá vendo? Ela vai ficar mais fina. Então eu cortei na, na largura que eu preferi, com 73 centímetros, tá? E aí, eu passei uma costura na overlock, como eu falo, se você não tem overlock, não tem problema, ponto zigue-zague da sua máquina. E aí, a gente vira isso daqui com o vira-alça, este aparelhinho que eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês, você usa isso daqui pra virar, e aí ela vai ficar desta forma, certo? Aí, você vai virar uma pontinha pra dentro, as pontinhas, na verdade, ó, dos dois lados. Tá? Vira pra dentro. E aí, nós vamos pra máquina reta e vamos passar uma costura de fora a fora aqui, olha, pra ele ficar pra ele ficar sentado. Porque como é um tecido mais grosso, é um tecido mais encorpado, ó, eu quero que ele fique sentadinho dessa forma. Então, eu vou passar uma costura nas duas beiradinhas e já vou fechar aqui, aonde a gente vai pregar os botões, tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai pra máquina novamente fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês aqui, olha. Tá? Que é a parte que a gente vai costurar aqui. Só passar uma costura na máquina, então. Esse foi o resultado final. Eu não mostrei eu colocando os botões, porque eu tenho um vídeo aqui no canal somente ensinando como pregar esses botões. Então, eu não coloquei, eu não mostrei por isso, tá? Então, olha o que, que eu fiz. A minha tira, eu coloquei, aí eu coloquei o macacão antes de pregar as tiras e marquei com o um alfinete aonde eu ia querer que elas ficassem, tá? Ó, então ficou desta forma, posicionei aqui, aqui e nas costas. Se você não quiser colocar com o um botão, não precisa, você pode costurar deste lado aqui... E aí, você usa aqueles ganchinho de, de macacão mesmo, tá? Eu optei por fazer a alça mais fina, até porque a quantidade de tecido que eu tinha não era suficiente pra fazer. Tanto que vocês tinham pedido pra fazer total, né? A blusa transpassada do macacão não tinha tecido suficiente pra isso, tá, meninas? Então, eu optei por fazer assim. Eu amei o resultado, ficou bem diferentão, E eu adoro essas coisas diferentes. Então, olha, só pra vocês verem, eu coloquei um botãozinho aqui no meio também. Tá? Não tem necessidade, só para enfeite mesmo, eu coloquei alguns pontos, então eu coloquei aqui nos bolsos, aqui, aqui e na parte das costas ficou com esses dois botões. Na parte da alça eu coloquei este detalhe que eu tinha aqui, que é pra alça dourado, só que eu não sei se eu vou deixar, porque ele é dourado e os botões estão prateados. Então acho que provavelmente eu vou tirar, mas só pra vocês verem que dá pra você incrementar aí do jeito que você preferir.